Hoje eu estou trazendo para vocês a maior novidade no mercado de PTZ, a PTZ Câmera 4K. Ela opera no protocolo 422 e 232 e tem 20 vezes de zoom óptico e 30 vezes de zoom digital. Ela tem entrada de LAN para você estar tá utilizando um software para estar tá controlando a sua PTZ ou você também pode estar tá adquirindo uma controladora. Com o controladora você pode estar utilizando até 253 câmeras simultaneamente e também fazendo 99 presets de posição de câmera. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Vou chamar o preset 1, né? agora vou estar chamando o preset 2, o preset 3, E por fim, chamar a câmera para mim. E essa câmera também conta com sensor Sony IMX266 com 12.4 milhões de pixels efetivos.